Foi? Opa, sobe. Irmão. E aí, mano? O que, que você tá tipo, botando aqui, irmão? C4zinho, tá ligado? Ô, oh, velho. então Mas vai ficar guardando o bagulho aí, irmão? Ah, o especial não entra logo no PTR ainda. Né? Ah, então, né? foda. É foda, né? Ô, mano, quer ser meu amigo? Tem 13, tem ano PTR aí. Aí é trás da nossa. Você tá lavando com quem, minha 10? Cara, a última vez que ela veio foi com o barrão, mas você Ainda. Quantos por cento? A ah, mulher é fez 55 mil. 35%? Ahn. É foda, né, velho? 11 policial nenhum IPTR, tá louco, hein? IPTR. Mas na verdade é o negócio. Foda aqui da BO tá ligado com a mão desses aí, a prefeitura V. É bem... é. Zica é. no aí. É daquela cortada em nós. Falou pra tu, cara, é foda, hein? Vai fazer corrida, tá Ainda. Daqui que tá fazendo. Foda que corrida tá dando 25 mil só, né? Aí é, é foda. Aí também dá uma cortada com corrida, velho. Não vale a pena, né, velho? Porque o ticket é 20 mil. Ticket é 20? Eu pago 10. Ô louco, passa esse contato aí. Deixa eu ver se é 10 não, se dá um papo perfeito. Vou querer 10 já, ué. 100 pra, aqui, cara. pra mim, enfia no teu cu. Tinha que tinha pra aqui, velho. Tinha que tinha é pra aqui, ó. bombado. Achei uma vez que tinha pagado 10, mano. Não lembro se eu tinha. Baixa pra quê, tu vai pegar 100, cara. Vai dar wipe de atriz. Foda-se o wipe. Agora é agora. Não, tranquilo, pô. Duvido que tu faça 100 corridas. Véio, teu em teu dias. mano. É. Aí, se compra 100, você vai perder a grana do mesmo jeito. Perde nada, velho? Não? Nada. Ele é burro, mano. Ralé online. de Vim Valeu, nós. Mano, eu pedi que ia ser saltar, viado. porra, moleque. Cê é doido, só quero fazer meu. Meu caixinha aqui, Cê é louco, velho. Espera, eu um caixinho aqui, mano. Ai, no tempo, eles é Já aceita, porra. Tchau, é rapaziada. Tamo aqui, filho. Ah, esquece, depois de 300 mil anos. Ah, troquei até de roupa, opa. Não precisa soltar um caixinha aqui. Vambora, filho, vambora esquece primeiro caixinha como bora, bora. Pelo que eu vi uma vez uma menina saltando tá ligado demora um pouco demora um pouco tá ligado Vou deixar a moto trancada mano entrou bastante crucial em ptr tá ligado tem pelos que uns tem cinco tá mech Pegar o dinheiro e meter o pé mete o pé para casa guarda a grana mano eu tomei um susto eu tava aqui moscando tá ligado caralho eu tomei um susto velho da pulancuzão já foi tudo já foi tudo 85, 45... caralho, 85, 906, mano Ai, caralho, 5, 906, véi E o Alec, nossa senhora Mano, muita grana, véi É, muita grana, não, não dá